Oh. Olha. Faz balança aí, gente. Vamos, vamos, vamos, gente. Vamos. Olha. Levanta, levanta o batalho aí. Brasil! Brasil! Brasil! Brasil. Brasil. Filho, eu mundo Vamos ver se arranja o lugar da rede estacionar aí. Vamos, vamos mais uma vez lá, senhor João, vamos. vamos. Vai, tá filmando, vai, tá filmando, vai, tá filmando. Normal, Vocês tocaram a música lá, eu vou parar pra gravar a música desse. É. Tô querendo estacionar o carro. Aí, ó. É, é. Yeah. feel better. I'm going parar aqui, a shot. I'm falar like agora. O Brasil se tornar um país socialista, porque o poder é morador! O poder é morador! Esse é o S! Esse é o S! Esse é o S! Agradecer ao meu amigo Luiz, que vem aqui tocando as melhores, o que toca o coração de um patriota. Toca aqui, vem comigo! É aí, não é? É vai tocar, vai tocar e vou é é? ouvir. Ouvir, Quem tomar ouvir. Água, temos aqui água é gratuita com o pessoal do Rome é do não, não, não dá, dá de hoje. Depois do caminhão com a bandeira tem a torneira. Tornei ali. Ah, é a tornearia ali, ó. S. Onde vocês vão encontrar, gente, água para tomar. começar, tá certo? Eu quero aqui chamar a atenção de um pequeno grupo de pessoas que estão aqui, tá certo? Vocês estão felizes, estão sorrindo, porque o que você está no meio de pessoas do bem, pessoas que estão lutando pela liberdade, mas, gente, o que está acontecendo? isso vai fazer você chorar. E é isso que acontece com o socialismo. O socialismo ele vem para quê? Para unificar a O canal Memórias e Vidas, de Franca. Memórias e Vidas. Sim, sair. É isso aí. Valeu. Falou. O de você é socialismo. É. Oh, oh, embora. Vamos embora. Vamos embora. embora. Aí o pessoal todo aqui, ó. Não, bora. Tá precisando de um lugar pra estacionar. É, eu sou cadeirante.